Como é que é a malta do aço? Vamos lá dar início aqui a mais um vídeo. Hoje é estou a dar aqui um cheirinho. Hoje vamos andar aqui com o amigo João e o amigo João traz-me uma coisa que por acaso é rara no meu canal, que é o quê? Que é um Ibiza. Que vou ter que comprar um carro para mim, comprei logo antecipadamente para a minha mãe também usar. Sim, e, sim. eventualmente quando tirar essa carta, que já faltava pouco. A oh, é tua mãe anda disto assim. <risos> Na altura não. Na altura não. Um... É que isto anda bem, não. Ya. Yeah. Então, vocês estão a imaginar a, a cota do homem a andar, a andar <risos> no manco yeah. carregado. Inclusive, é este turbo é de um carro que já cá o ao canal igual esse carro do, do outro manco que também veio ao do canal Córduga, do Córduga, Córduga. Do Córduga. Exatamente <risos> Agora que vamos começar a falar na mecânica, posso sair assim numa uma. Claro, faz a favor Vejam este manco e é... Isto é um manco pessoal é um manco. é um manco É que você isto não é um 130, é, é, é bem. um manco dá alguma vitamina